a emergência das Tecnologias de Informação Geoespacial, que está na base de qualquer intervenção no território, bem como na utilização de serviços e aplicações baseadas na geolocalização, registra-se um aumento significativo da procura de técnicos especializados nesta área do conhecimento, tanto em empresas do setor público como em privado. O curso de licenciatura em Engenharia Topográfica do Instituto Politécnico da Guarda, confere uma sólida formação teórica e prática, desenvolvida em laboratórios bem equipados, fornecendo competências ao nível da aquisição, tratamento, manipulação e gestão da informação geoespacial, com recurso às mais recentes tecnologias de aquisição de informação georreferenciada, utilizando plataformas espaciais aéreas e terrestres. curso de Licenciatura em Engenharia Topográfica, lecionado no Instituto Politécnico da Guarda, constitui uma oferta formativa especializada, única no país, que alinha o conhecimento, a prática e a inovação na área da informação geoespacial, formando profissionais capazes de responder às necessidades impostas pela sociedade, possibilitando saídas profissionais abrangentes e uma fácil adaptação às exigências do mercado de trabalho é uma formação acreditada pelas ordens profissionais de engenharia do país e apresenta uma taxa de empregabilidade na ordem dos 95%. Assim, engenharia topográfica é sem dúvida a tua escolha.